Fala galerinha do Cine Mostarda! Do meu lado direito é Everton Pososki, do meu outro lado direito, Adriano Lemos. Tá com o meu DDA? Eu sou o Mateuzinho Meninão e esse é mais um Cine Mostarda. Tô falando de DDA pega? Pega. DDA. Hoje nada mais nada menos. Falaremos de Pessoas Homens. Vamos falar de dois filmes hoje, né? E também. Coisas tristes, coisas melancólicas, coisas aventurescas. E talvez uma das melhores atuações de Arnold Schwarzenegger. Sim. É, I'll be back. É, eu acho que é o único filme que ele fala, I'll be back. <risos> <risos> O, o Tito Arnold, ele ficou muito famoso pelos seus filmes de ação, assim, Sim, né? Sim, de pancadaria, é, tiro, Mais do que ar. pelo drama em si. É. Apesar de que ele veio atuando muito bem, por exemplo, no The Last Stand, no Último Desafio, né? Sim, que foi um dos últimos filmes dele. Ele atuou muito bem, é um filme muito bom também. Uhum. Esse filme ele foi. É aquele que é né? um xerife? Que ele filme? é um xerife cidade, uma cidade. Né? É filme é bom muito, também. muito bom esse filme. Bom. Falando de Maggie, uhum. a menina zumbi. <risos> a transformação. Maggie, a transformação. <risos> a transformação. <risos> Vamos sai, <risos> Vamos falar, na verdade, de dois filmes hoje, né? Uhum. Que seria A Maggie, Maggie e A Cidade de Papel. Meg, Cidade de Papel. Mas... Papel, a cidade de Papel, não é de papel. É. Mas por que dois filmes? Assim, porque... É. São muito bons São ah, é. muito, muito bons os filmes. E isso. na verdade, é. tava planejando falar de Snowpiercer, né? Exato. Só que foi... O Chris Evans. Só que ele foi adiado pro fim do mês. Então, então aí, né, mudamos... Que nem o filme também daquele... Como é, que é o nome do rapaz que faz o Capitão América? Chris Evans. <risos> Tadá! Então, tá, então... Ele era o protagonista <risos> do próximo filme. <risos> que... Que então, coisa, não! Foram dois filmes dele. Deixa né? rolar, de é, quero Deixa Rolar, ah, ficou pra outro dia, tá? Foi lançado também. esse negócio? Eu não sei. Eu, eu acho que não foi. Eu não sei. É, então. Mas é um muito bom filme. É da hora. Vamos falar então do primeiro filme. Hum. Vamos dar foco agora em Maggie, a menina yes. zombie. Hum. Brincadeira, não é a menina zombie, é a transformação. Nada mais, nada menos. Não, olha, tem meio que o um enredo, uhum. num filme que agora eu esqueci o nome, que depois a gente procura e você coloca assim o um nomezinho, do um uhum. filme que a, as abelhas param de... elas morrem e aí para de polarizar, polarizar tiro, o, né? o, o pólen lá, o ah. mel, aí não tira das plantas lá, a, da, das flores. E aí, o pólen começa a deixar todo mundo loucão. Aí, ah, ele pega esse aqui, assim Que, que, a que passa do pelo é, contagiador. Isso, pelo o deu louco se matar e Passou, acho que. Não lembro é, o filme, mas eu assisti <risos> mesmo, verdade. Tem, tem o que Acho que umas duas semanas que eu assisti ele. É? Duas, né? três semanas. A gente assistiu, não. se eu não me engano, na. Megapix. Ô, oh, Merchan. Vocês são interativos, velho. Megapix. <risos> então, é meio parecido com isso que eu achei, né? É, na verdade, assim o que parece é que <risos> a, é uma doença que está começando a ser transmitida pelos alimentos, uhum. né? É, pela plantação. E é. uma, da, uma das, das instruções do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, lá uhum. nos Estados Unidos, é queimar todas as plantações para tentar evitar o... o... A de Isso, uhum. da doença, né? E aí, o que acontece? A filha do tio Arnold Schwarzenegger, aí que é interpretada pela Abigail Braslin. Que aí no caso é titio, já é quase vovô, né? O é. cara tá bem pra caramba. <risos> pelo, pelo vovô. Schwarzenegger. <risos> <risos> <risos> <risos> Como é que é? o bebê. Chujô as cuecas? Chujô as cuecas. Ele, então, a história mais ou menos se passa assim. Ela tá morrendo, né? Tá... Ela tá começando a se transformar tá aí, um né? Tá e todo mundo fala pra ele ficar longe da cidade que tá em quarentena, só que na verdade ele quer passar os últimos é, dias os últimos com a filha, com com filha, filha dele. dele. Então ele vai lá, Mesmo que ela fique agressiva. Cuidar. Mas ele não é o mesmo. É tipo, é terror, drama e suspense. E suspense. Na verdade, ele é ele, ele, essas três categorias, mas de terror, colocado terror por causa dos e e zumbi. zumbi mas e gente é de é, tipo, comentado um filme de terror aqui. É. é. Ele e... sem medo. É. Eles, né? Eles, né? eles, né? eles, eles, né? eles. eles nós. É. Todos nós temos. Nós e, não e assim, eu acho que é um dos papéis do, do Arnold que ele saiu desse lado de violência, justiceiro. Que lado de é o que e tá vindo pro, pra esse lado do drama, que hum. pelo que nós vimos no trailer, ele tá fazendo um papel muito legal. Eu acho que vai ser. É um, segundo o, o Adrian falou, é, um, é um, um trailer que cativou, que chamou a atenção. Sim, né? sim, foi um, foi um trailer que me conquistou muito, Exato. assim, cara. Ele me comprou. Pode não ser tudo aquilo que o trailer quis me vender, mas pode ser que seja, entendeu? Mas foi um trailer que ele me prendeu a atenção, assim, até o último minuto e eu falei, nossa, eu quero assistir muito esse filme. É um drama de zumbi, são zumbis amorosos. É isso aí. Dia? Dia 9 de, de julho, E o outro filme? Uhum. O outro filme e dia programa de julho também. Também. Mas é agora Peraí, eu só queria falar antes que Vai. ele não é muito parecido, não é o enredo dele, assim, não é igual a Eu Sou a Lenda também é de zumbi. Sim. Na verdade, o sua lenda é de vampiro. Então, cala a boca, menina. Não é zumbi, não. não, não é vampiro. Eu também. é, é, vampiro, pra também pra é um zumbi, é zumbi Sabe por que é vampiro? Porque eles não saem na luz do sol. É um zumbi é vampiro. Verdade, não verdade. pode ser um zumbi vampiro? Verdade. Na verdade, assim, é um filme de contágio, hum, né? É um, é um vírus, alguma coisa assim. Mas eles não são zumbis, eles são vampiros. Entendi. Verdade, é lógico mesmo, hum, já tem lógica mesmo. Mas eles não tem então, né? é, nem, nem... Nem todo vampiro é o igual... Vampiro um... moderno, né, cara? cara Vamos viajar nos vampiros. <risos> Cidade de papel. Quem é são o, os atores? Os actors? É, Nat Wolf. Nat Wolf. Quem que é ele? Foi o Nat Wolf, o cara da machadinha. <risos> <risos> ele soltou o raio. É o do raio, né? Falei, meu raio. Não é esse Nate Wolf. Não estamos Nath falando Nath. de Mortal Kombat. Não, esquece. Não. É Nat é, é o Isaac. Da Culpa é nas Estrelas. É. Falando, que, o... não. Não. é. é. que é o ceguinho, né? Que é o ceguinho que é né? amigo do Choice. É, tem... Tem... Tem... Tem... Tem... É, agora, tem... agora ele vai interpretar o Quentin Jacobsen. É. é. É assim, é um filme de adolescente, né? Pra quem gosta. E sim, né, menino? não adorou o filme. Pra, é? quem... é? pra quem gostou muito de A Culpa é nas Estrelas. Pode ser que goste muito desse filme também, né? Aliás, até porque é do mesmo diretor, Do né? mesmo diretor, exato. Que é o Jack Schrader. Schrader. Schrader. Schrader. Schrader. Vai lá. É alguma coisa assim. É, parecido. É quase isso. Então. <risos> Tem como aí a atriz principal, né? Que é a, a Cara Devlin. Tá difícil. Devlin, jogador, Tá, né? tá Fiquei... foda. Aliás, esse pessoal não é muito famoso assim. Não, né, cara. Não, não, não, não tem, só tem nada assim. Fora de... o menino da Copa das Estrelas. Não, não mas mesmo assim, que... ele fez alguns filmes. Mas nem o menino da Copa das Estrelas é tão famoso. Ele não era, era o protagonista. Né? Ele, é, e ele fez alguns filmes mais alternativos, assim, que não foram tão mainstream quanto, quanto essa galera aí, que Chris Hemsworth. É, Entendi. Mas assim, é um filme, né, que, que se passa de um cara que desde pequeno é apaixonado pela menina que se torna vizinho e... Um dia, certamente, ele pega ela, entra na casa dele e aí fala que tem que fazer nove coisas porque o namorado dela está traindo... Como todo filme americano, né? Você entra pra janela do quarto e em é, cima. E né? aí que ela nem deu pedrada na janela, só entrou a menina é hard. <risos> e aí hard. E aí ele começa a se apaixonar por ela. Ele já ela... é apaixonado por ela é, desde o momento é. que ela se mudou pra casa dele. É, ele já era apaixonado por ela desde quando ele não tinha pelo no sovaco. <risos> Entendi. <risos> aí ela some do nada e começa a deixar pistas para ele. Pelo Isso. que eu entendi. Exato. Ele, eles fazem as nove coisas, né? Hum. E de repente ela desaparece. desaparece sim. E aí a polícia vai na casa dele fazer toda a investigação. E aí, ele começa a descobrir que ela sumiu deixa e deixou pistas pista, pra sumi, ele. Sim. E aí ele, aí, ele começa a ir atrás dessas pistas. Vivendo a Vida louca. É, Vivendo a Vida é, louca. Parece ser um, é um, um filme legal também. É um, é um drama interessante filme. também, é interessante, assim. Exatamente. Não me comprou tanto quanto o Maggie. É, Filme, filme assim, filme de adolescente Nerd mas, Os nerdóplos aí, né Que, que <risos> mas, mas pode ser que seja um filme Que ele te traga Como que eu posso dizer Uma reflexão da vida Porque você tá sempre acostumado A ter sempre aquilo, se manter sempre naquilo Tá sempre Indo em frente Cara, eu começo a filosofar E esse filho da puta começa a me zoar cara. cara, é um filósofo, cara o Cara, é... Me desculpe se eu ouço ah, todo ah, dia na CBN o um Mauro, <risos> pai, o Sérgio Cortella, tá? <risos> Prossiga se essas assim. que é, traz, tenta trazer uma nova <risos> modo de visão da vida. Você não tem que se acomodar, você tem que sempre buscar coisas novas. Aliás, eu acho que o ser humano, isso é assim, eu venho ouvindo de, de de um cara assim que eu sou muito fã, que é o Flávio Augusto. Ele, ele costuma falar que a estabilidade, todo mundo busca uma vida estável. Mas a estabilidade não existe. É uma coisa que não existe na vida do ser humano. A sua vida, ela sempre vai ser feita de novas barreiras e novas coisas. Se você chegar num momento de estabilidade, cara, com certeza você vai cair em depressão. Entendeu? Isso, mas isso é a minha, a minha opinião, de opinião fecal. Não que não exista união estável. Nossa, cabeça. <risos> <laughs> Não, tô brincando, é isso. Editor, corta! Corta tudo pelo amor de Deus! É isso aí! Oh, gosta! Ah. <laughs> Dia 9 de julho. É isso aí, no mesmo de julho. dia do Meg. Dia 9 de uhum. julho aí, são dois filmão. Pra quem gosta de, de zumbi, beleza. Agora, os adolescentes que não gostam, as pessoas que gostam mais desse gênero de Cidade de Papel, é só dar um pulinho na se do lado. Se a sua namorada não quiser entrar na sexta, É, porque demais, ai, não dá eu vejo zumbi. Fala, bom, eu vejo zumbi e se Cidade de Papel. Só que não dá, né, porque as duas tem que ver juntinho. Então, aí você vai ter que gastar duas sessões. Ou você pode assistir um, sai e vai assistir o outro. Uhum. Não, então, não estamos ensinando vocês a fazerem coisa errada. Se vocês eu... puderem pagar as duas sessões, paguem. Paguem, né? é. Sejam Entendeu? honestos. Aí, mas, sejam honestos. Rostos, mas, assim, mas caso o agora se Agora, se que... vocês não forem honestos, culpa, conta e risco de vocês. Não, não, então, não, nossa. não desonestidade. É que, às vezes, assim, é. o... Sei lá, você tá passando sem querer, se dá uma olhadinha, tá você dá um passinho. Aqui? Aí de repente o filme tá começando sem querer, você começa a assistir lá. Não que você tenha agido de má fé. Ou não. Uma dica, uma dica pra quem não quer gastar com Meg, já tá no YouTube de graça, tá? Não fala isso. Não. Enfim, Cinemostarda gmail.com Você manda e-mail para nós, conversa com a gente, diz o que você tá achando dos nossos vídeos, entendeu? Ops! Se vocês quiserem também tem um outro canal direto de comunicação conosco, que é twitter.com.br Cinemostarda ou arroba Cinemostarda ou no facebook.com.br Cinemostarda onde eu aprendi a falar isso, eu só sei essa parte. Onde, Vai lá, onde o colonizador daquele dia do o que que tem aqui ó ó o que que tem aqui aqui ó deve é. ser para cá não tá, aqui tá bem grandão mas Meu tem é, aqui o... nesse canto aqui tem um não não se a pessoa é tiver nesse clube, se a pessoa viu? tiver é desse de canto é desse grande frente nesse aqui se não, a pessoa não, tiver você segurando você tá espelhado assim. cara Daí depende se tiver ao contrário Pode ser que você se inscreva aqui ou aqui. Só se inscreva. Mas eu sei que aqui embaixo tem pra você Não, não precisa. Aqui, bem aqui na tela. que Se inscreva. só clicar. Ó, youtubecom ele mostrar de onde o senhor e os senhores. Beleza, galera? É isso aí. Agora vocês vão ficar com os dois trailers aí pra vocês, né? Saber qual filme você quer assistir e tal. Belezinha? É isso aí. Fumos. Valeu, galera. Valeu.